E aí, pessoal, beleza? Voltamos aqui com a segunda gameplay de Rush Royale. Eu, particularmente, eu curti bastante o jogo. Vamos ver se o pessoal vai curtir aqui no canal também. Vamos fazer aquela nossa dinâmica de dar uma abridinha nos baús. Ver se tem alguma coisa. Temos, ó, não é gemas, né? Aqui é cristais. Lembra que tudo tem uma referenciazinha do Clash Royale? É muito, muito, muito parecido. Mas não é o mesmo. Temos arqueiros para comprar. Temos um fragmento da Jay, que é um segundo herói, a gente não, não tem ainda. Gorgona, não conheço também, ela deve petrificar, fazer algum efeito. A gente também, acho que vamos trabalhar não só com heróis, né mas também com monstros e tudo mais, o que é bem bacana. Eu curti essa, essa ideiazinha. Não vou abrir nada que gaste. O meu time a princípio tá ok, é o Arqueiro, o Mago do Frio, o Ceifador, o Caçador e o Mago do Fogo. Eu não tenho, não sei se é clã, é clã, aqui é clã, não tenho clã ainda, que talvez eu entre E temos aqui alguns eventos, ó, Corrida para a Glória, início em 3 dias, beleza, não, não pretendo entrar agora porque eu ainda estou aprendendo Vamos no PVP, vamos jogar uma partidinha aqui, lembrando, ele é um Tower Defense a la Clash Royale Ele tem magos, tem elixir, tem tudo mais, o boss aleatório, o random boss é o bruxo, beleza, vamos povoar o campo qual é a moral? A gente vai adequando o Nosso time, vai melhorando alguns Vai fundindo outros E à medida que a gente tem algum bom algum Ou pelo menos a gente bota Todos do mesmo time de Cada um de seu tipo, a gente vai fazendo o upgrade também Eu por exemplo, eu pretendo fazer o upgrade Daquele caçador O caçador ele é muito ignorante <risos> Se é que dá pra chamar assim O poder de ataque dele é bem bom Então Ele eu não pretendo fundir Mas por exemplo, vai brotando aqui ó. Tem dois caçadores, então ambos estão com power up Boa. Três, agora sim Agora eu tenho muito dano para tirar Vou largar mais um, ó, magos de fogo Vamos ver, mais um caçador ali Meu dano tá muito, tá super faturado Então eu posso começar a juntar elixir E fazer o que? Nossa, acabou os bonequinhos <risos> Eu posso fazer o que? Eu posso fazer o upgrade Mais um nível, botar ele nível 3 Caçador nível 3 Power up Por exemplo, assim, os bonequinhos Mal saem Mal saindo da, da minha esquina Ó. Ceifador, bom, o ceifador eu também gosto dele porque ele tem hit kill A chance é pequena, mas tem, então vamos deixar ele carregando Os adversários, nossa, meu campo está vazio e os outros estão passando o trabalho Eu não sei se é a máquina, enfim, nem eu digo Eu não sei se eu ainda estou jogando com outro com outro player ou com a máquina Então o que, que acontece, ceifador upgradeado também Uh, aparentemente eles não fazem muitos upgrades. Assim, ó, eu já estou nível 3 no ceifador, nível 3 no caçador. Eles têm um nível 2 só no ceifador, mas eles têm muitos. Não é uma estratégia boa para só o ceifador, porque o ceifador pode até dar um hit kill. Aí, vitória! Ele pode até dar um hit kill, mas a chance dele é 5%. Então pode vir 100 e todos errar. Mas foi uma vitóriazinha bem bacana. Meu caçador, esse aqui é minha carta primordial agora. Agora ali é 80, praticamente todo o dano, todo o dano foi, foi do nosso caçador. Ele é muito, muito roubado. Então assim que quando eu tiver ele no campo, é upgrade, na certa. Paulo da vitória, tenho certeza que não quer a eu quero recompensa. Vou assistir o videozinho. Voltaremos! Voltamos, aqui assistimos uma propaganda para ganhar coisinha, né? Tal como alguns games nos obrigam. Faz a assim, ciência, a gente vai vendo aqui, ó. Ganhamos o Arremessador e Sacerdotisa. Não tenho interesse nesse Arremessador ainda. Eu já, já lutei contra alguns que possuem esse, essa carta e não me chamou nada a atenção. Vamos coletar aqui, ó. Temos uma Sacerdotisa para coletar. Sacerdotisa eu até usei ela no início do jogo. Mas agora ela também tá fora do, do meu deck. se aqui eu posso chamar assim. Bora lá, vamos jogar mais um PVP, lembrando que o caçador é o nosso tanque, é com ele que a gente conta, o ceifador vai dar aqueles hit kill básico. básicos, o arqueiro é na agilidade, ele atira muito rápido, o mago do fogo dá o dano por queimadura e o um ataque muito rápido e forte também, e o mago do frio dá aquele, aquela retardada, <risos> não é retardado, é retardada, deixa eu carregar, aqui, dois ceifadores, vamos deixar juntar 100 de elixir meus caçador ficar na ignorância agora sim power up aumenta não sei se aumenta também a velocidade mas o dano com certeza aumenta arqueiro mago do fogo ceifador beleza beleza tá tá grande estamos grande deixa eu carregar eu nem vou povoar muito meu campo porque eu quero fazer mais um power up nos meus caçadores Vamos ver quem eu tenho mais aqui. Tem dois tipos de arqueiro: o arqueiro com fundo bolinha e o fundo folha. Daí eu não consigo fundir nenhum. O Mago do Gelo ele dá aquele, aquela retardada aquela retardada no, no sentido de segurar o adversário, né? dá uma lerdeada no Gauchês. O Mago do Gelo, vamos um combinar um com o outro. Mais um caçador, olha aí, rapaz, tá ficando roubado esse bagulho. Agora deixa eu ganhar a Elixir. Vamos largar mais um, mais um caçador, meu Deus, quantos caçadores, esses caras estão lascados na minha mão Vou ver, eu vou deixar, ver se eu consigo passar o nível 3 do caçador, é 400 de elixir, é muito Eu acho que os adversários não vão conseguir nem chegar Eles estão com aquela cartinha ali com uma foicezinha, parece um ninja Ah, tem um herói aqui, ó. o herói não gasta elixir mesmo com o herói ó, Vamos chegar no 400 de, 400 de elixir, agora sim rapaz, vocês estão ralados, nível 3 Agora vai dar uns... Não tem mais pra onde enfiar. O que que acontece? A princípio, qual é a dinâmica aqui? Quando eu mato, o boneco vai pra onda do adversário. Quando ele mata, vem pra mim. Então, já é a vez. Ó, Viva Lacuba! <risos> e eu sou o Braseiro. Muito bem. Olha o dano, olha o dano do caçador. Rapaz. Uma hora eu vou tentar fazer um campo só de caçador. Acho que não dá pra recolher os, os bonequinhos né, e tudo mais. Temos algumas missões concluídas. Vamos... Recolher os benefícios, já que estamos conseguindo, né? Temos missões aqui, ó, na flechinha, na setinha, temos recompensas, opa, recompensa de moedinha eu aceito, muito dinheiro, muito dinheiro para mim, vamos lá, missões, coletar essas fichinhas, que parecem fichinhas do Brawl Stars, <risos> aqui, vença PVP, assista, vença, faça qualquer carta subir de nível, tá? eu não tenho card, coisas suficientes ainda. Mais tarde, mais tarde as notificações Vamos coletar mais uma recompensa, a gente tem mais uma Opa, um baúzinho na mão Vamos abrir a recompensa mais Engenheiro, cara, engenheiro, essa é nova Eu tenho mais um baú para recolher, nossa Mago do Fogo, servitismo Show, mais algum? Não Vamos ver se eu tenho alguém pra upgradear Mago do Fogo Vamos atualizar o Mago do Fogo Ele que dá o Dano por queimadura E tem um ataque bem interessante, ele não é ruim o problema do meu deck é que o caçador é muito roubado Vão minhas cartas novas aqui O que, que, que o engenheiro faz? Info 118 de dano, nossa, carta épica ah, O dano aumenta a cada engenheiro conectado a este Dano, dano aumentado Cara, 118, eu vou selecionar ele eu Vou botar ele no lugar do mago do gelo Vamos testar E esse aqui, esse atirador aqui, qual é que é dele? 58 de dano o arqueiro tá em quanto? 35, vamos botar esse atirador também Vamos, vamos primeiro, atu... ah não, dá para atualizar ele tá, vamos selecionar ele e vamos tirar o arqueiro Vamos ver como é que essa nova formação vai render, bora A gente conclui mais uma missão, mas eu esqueci de pegar ali, então vamos nessa Pessoal que estiver assistindo, por favor, se inscreva no vídeo, dê aquela força Se estiver dando algum problema no áudio, peço desculpas, eu tô gravando direto no celular, na quadra da escola Então pode acontecer sempre algum imprevisto Beleza, eu já tenho engenheiros Os engenheiros eu não vou fundir Porque a princípio ele aumenta danos Nossa, quanto mais engenheiro mais dano Então deixa quieto ali Os engenheiros vão ficar ali, o atirador é forte O mago de fogo E eu não tenho um caçador no campo ainda Mas eu tenho dois atiradores Nossa, não veio nenhum A minha carta carro-chefe Não veio O ceifador também veio também não reparem, tá, pessoal? O pessoal da, da escola gosta de se manifestar. Olha o gritendo. O pessoal não consegue fazer nada quieto aqui na escola. Então, se vocês tiver, tiverem ouvindo, peço desculpa. Se não tiverem ouvindo, paciência. Ó, oh, temos quatro engenheiros no campo. Vou dar uma upgradeada no meu caçador. Por enquanto, só tem um, né? O próximo que eu vou upgradear vai ser um engenheiro. Afinal de contas, eu tenho quatro. Bora lá. Temos os nossos atiradores e tudo mais. Quem eu posso melhorar? Vou melhorar meu ceifeiro. E o próximo que eu vou melhorar vai ser o atirador. O atirador. Beleza. Todo mundo nível 2? Não. O Mago do Fogo nem tá no campo. <risos> o Mago do Fogo <risos> nem tá no campo. Então deixa quieto. Vou largar mais uma carta. Vamos ver quem é. Ah, outro ceifador. Show de bola. Ó, oh, temos o nosso herói. Cara, o outro time ali tem até um Megazord ali. Sei lá que bicho é aquele do gelo Mas é legal, ele tem um engenheiro envenenador Ó, ele tá fazendo vários upgrades também tá, tá bacana Tá bacana a partida Caçador Meu caçador ele é muito roubado Então eu vou deixar Danos e danos e danos Vamos ver o que eu tenho mais pra encher Dois ceifadores Virou mais um atirador, show de bola E esse atirador me virou um ceifador de novo Olha o droga eu queria que virasse um caçador, alguma coisa do tipo, vou meter um engenheiro o Engenheiro tá bacana, o outro time ele retarda muito, o meu time destrói bastante Ih, tem fantasma, o que que é isso? Ah, é o boss, show de bola Ih, petrificou duas cartas minhas, petrificou duas cartas dele está no mesmo ritmo mas o meu vai. A gente vai matar ele bem, bem mais rápido. Ele já tá com 20 de vida, no outro lá tá com 40, 16, 15, 14. Vai sobrar só os meus engenheiros, mata o 7, 6. Vai me matar 3, 2, 1, mata, mata, mata, mata, mata, mata. Ah, tomei 2 de dano e congelou todas as minhas cartas. Nossa, essa, essa bichinha aqui foi tensa. Mais um random boss. Ah, enquanto for rendendo, vai tendo, vai tendo boss. Então tá, vai voltar minha carta. Eu vou segurar o meu. Agora eu não vou ratear. Porque eu não contava <risos> com aquele boss. Então em um minuto e meio vem o bruxo. Deixa vir, deixa vir. Vamos ganhar uns elixir agora. Esse engenheiro, a princípio ele aumenta dano, né? Então vamos deixar bastante dele no campo. Mais um, mago de fogo. Vamos um mago de fogo em cima do outro. Virou atirador. Cara, esses atiradores nenhum conversa com o outro. Ah, mata esses bichos mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata Mais um, mais um, mais um Aí, mais um engenheiro Tá ficando crítico pra mim aqui, eu não posso perder vida Ah, eu não queria ter que gastar o meu Meu herói agora Eu queria deixar o meu... Ah, morri, morri, morri, morri, morri. Ah, vitória, nossa Foi muito disputado Foi muito disputado Mas o cara Não aguentou o que eu aguentei Na última ele, eu ia perder 192k foi um engenheiro cara o engenheiro tirou muito vida boa curti engenheiro e caçador fizeram uma dupla interessante a gente conseguiu agora enfrentar um adversário poderoso e ainda obtivemos uma vitória beleza temos mil de dinheirinho temos vamos coletar mais um baúzinho não sei se é baú arca sei lá como é que é o nome desse trem aqui arqueiro sensorista não nada me adiantou temos alguma missão missão diária não, só o videozinho beleza, mais uma curti, ó vamos fazer a velocidade de aumento ataque profissionalmente a classe da fusão, beleza só vamos a, di a diquinha ainda estamos invictos ontem a nossa derrota mesmo foi por causa que bugou ontem não, né, quando eu gravei a última vez foi porque bugou a minha internet o mago de fogo aqui é a minha carta de fusão então eu quero encher aqui de engenheiro e caçador. Cara, esse, esse atirador aí, ele é bom também, mas eu não sei, não, não fui, eu não fui muito com a cara dele, <risos> acho que é implicância. Eu preciso de um engenheiro no campo, poxa vida. Aí engenheiro! Melhorar o engenheiro e agora vamos melhorar também o nosso caçador. Tanto engenheiro, quanto caçador estão sendo importantes Na última luta foram imprescindíveis Nossa, ele tem dois Tem quatro engenheiros o, o, Esse GD Gravante Sei lá como é o nome desse tio aí Ele tem um time muito parecido com o meu Preciso dar uma povoada no campo Boa, boa Ele tem só um caçador A princípio Eu preciso de mais engenheiros Olha a chave Ah, mago do fogo com florzinho não me adianta. Aí engenheiros. Agora vamos ganhar um, uns elixir para poder fazer um upgrade dos meus engenheiros. Ele já tem quatro engenheiros. Eu tenho só três. Pelo menos fiz um upgrade, meus engenheiros já tem nível 2 também, nível 3? Não, nível 3 né. Vamos baixar mais um. Mais um caçador. Boa, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um upgrade do meu caçador. Meu herói tá na mão. Estou com quatro caçadores na mão. Notificações eu não quero agora, pelo amor de Deus. saindo daqui. Sai notificação. Aí, boa. Meu herói está no campo. Quer dizer, não está no campo. O que é uma coisa boa. Não quero que ele vá no campo agora. Ceifador. Quero. Os dois ceifadores são igual. Engenheiro. Muito bom, muito bom, muito bom. Lá vem o boss. Vamos segurar o, o boss aqui para a gente poder eliminar ele rapidinho. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Já era Já eliminamos o boss Mais um engenheiro no campo, muito bom Essa aleatoriedade do Aleatoriedade Das cartas Que me, vamos supor, assim, me complica Me dá um, uma sensação de vulnerabilidade Porque não dá pra planejar muito É muito não, é jogada cagada, né Então... <risos> Deixa carregar, eu tô só com o Caçador, aquele Mago do Fogo ali ele tá de, de gaiato. Eu não queria ele muito ali agora. Eu vou fazer cara, eu vou juntar 400, vou upgradear tanto o meu Engenheiro quanto o meu Caçador, ambos nível 4. Aí, Ó, eu tô com duas cartas nível 4, ele nivelou várias cartas lá, 3, 2, 2, 1, 2. Já o meu aqui agora eu tô com duas nível 4 e o resto nível 1. Opa rapaz, agora vou ter mais um engenheiro no campo. Isso foi muito bom. Eu tenho que. Notificações, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Aí, muito bem. Notificação bem na hora. Só consegui ver que a minha mãe ficou mordida. Bora, vamos dar um continuar. Olha lá, 273k do caçador, 169 do engenheiro. Muito bem, estamos pegando. Estamos pegando um. Uns danos, mas vitórias bem consistentes. Voltaremos. Aí, resolvidas as situações de zap zap, vamos jogar nossa saideira aqui, rapaz, tá, tá complicado, tá difícil, tá intenso e estamos vencendo, o que é melhor ainda. Então, vamos lá. Vamos para a nossa saideira, esperamos... Opa, tem uma missãozinha pronta ali, não. Opa, missão de temporada tem uma ali marcadinha. Joga no modo... isso eu já tinha feito várias vezes, boa. umas meedas, não sei por que servem essas meedas. Vamos coletar na recompensa. Opa, mais um fragmento do, do treinador, que é o nosso heróizinho, né? É que acontece, a gente pode upgradeá-lo -o -o também. Nada pra upgradear, então, bora! Saideira! Olá, pessoal, torçam por mim. Estou curtindo muito, olha, realmente me surpreendeu. Rush Royale, um Tower Defense de maguinhos, estilo Clash Royale. Muito parecido, layout, dinâmica, disposição dos bonecos. E no formato Tower Defense, que eu sou fã. Jogava desde a época que tinha nos Jogos em flash. Beleza, vamos, vamos começando. O time dele tem o ninja, o mago do raio, sacerdotisa e o caçador. meu time, a base dele é caçador e engenheiro. Caçador já está nível 2. Tendo caçador e engenheiro eu tô bem. Beleza, três caçador. Caçador e engenheiro, boa. O resto é para pra farmar, farmar mana upgrade um engenheiro, tanto o, o caçador como o engenheiro são é as cartas do, do meu upgrade ele tem um ninjinha ali achei bem bacana o ninjinha, não quero, mas achei bacaninha <risos> ceifador foi mudado ali uma, feito uma fusãozinho mais, tem mais um ceifeiro, mas não me adianta esse ceifeiro agora beleza, vamos carregando, quero juntar 200 para fazer um upgrade do meu engenheiro, boa Mais um caçador, muito bem. Mais um engenheiro, muito bem. Pena que não dá para descartar, né? Dá para descartar aquele, aquele cara. Mais um caçador muito bem, rapaz. Eu, meu, meu herói boss já tá ali. Os do, nós dois estamos segurando bastante. Ele já tá.. Estamos praticamente o mesmo número de, de monstrinhos. Agora eu fiz uma fusão. Ah, deu um resultado que eu não queria, mas. Paciência. Vamos encher o campo. depois eu parto para os upgrades mais um upgrade agora, vou deixar juntar 400 para o caçador caçador caçador e engenheiro é nossos carros chefe é com eles que a gente vai se basear eu tenho dois ceifeiros, dois atiradores e um mago de fogo que estão ali de gaiato mas tudo bem, vamos meter nível 4 agora no meu engenheiro também show de bola, lá vem boss, eu estou com meu, meu herói carregadinho já vou segurar ele aqui na primeira esquina para fazer o máximo de dano possível Nossa, ele tá... ele dá mais dano que o meu Aqueles caras... Carta de mago de raio dele ele já matou... Já matou a górgona dele Dei uma bugadinha na tela, espero que não bugue o jogo Por favor, não buga de novo, que nem da outra vez Que a outra vez que eu perdi foi por causa dessas bugagens Magita Aí, volta a internet, eu confio em você, mais um engenheiro eu Preciso que você se estabilize a internet, pelo amor de Deus Aí, campo cheio, agora, não, agora é só o upgrade que me resta eu Preciso que pare de bugar Aí, eu posso juntar esses maguinhos de fogo? Eu realmente dependo dessa não bugagem da tela Para de bugar, jogo mardito, Não estava indo tão bem ah, vai ser uma bugagem por gameplay, daí tu me quebra, né? Vai, bagulho, para de trancar! Já avisei que vai dar merda isso! Para de trancar! Para de trancar, Maldição! Para, pelo amor de Deus! Não ah, fala sério, cara! Tava indo tão bem, tava indo tão bem, até mais ó, duas derrotas que a gente teve, duas por causa de bugagem pessoal, não é chororô, é fato. É verdade, quer dizer, às vezes não. é Espero que vocês tenham curtido até aqui pessoal, vou tentar resolver esse bug que me mata sempre, muito obrigado e até a próxima.